Preste atenção na Palavra de Deus, porque ela é o manual de vida do cristão. Acho que você está confundindo as coisas, porque a Palavra de Deus é Jesus. Se a Bíblia é tão completa assim, por que a palavra Bíblia não está escrita na Bíblia? Herege! Está escrito que toda a escritura da Bíblia é inspirada por Deus. Quando Paulo escreveu isso no primeiro século, ele não estava se referindo à própria carta dele para Timóteo, como sendo uma escritura sagrada e muito menos com relação a essa bíblia aí, pois a definição dos livros canônicos só foi feita depois do concílio de Nicéia de Constantino, séculos depois. Hoje vamos falar a respeito dos chamados para fora de Sardes. Jesus se apresenta como santo, separado, pleno e divino, quando diz que ele tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Tiatira foi marcada pelo catolicismo, na sequência vem Sardes, que pode ser representada pelo movimento protestante. No primeiro século, os saduceus pertenciam ao Partido Conservador dos Judeus e os fariseus eram do Partido Reformista. Note que essa mesma disputa política se repete entre católicos e protestantes. Só que Jesus não era católico nem protestante. Ele não foi enviado ao mundo para fundar uma religião ou um partido. Jesus disse que Sartre tinha um nome de que estava viva, mas estava morta. É como se ela tivesse reformado a fachada, sendo pintada de branco, mas estava apodrecida no seu interior. A reforma protestante reage contra a infalibilidade do Papa, mas acaba herdando e fortalecendo a cultura católica. Quando, por exemplo, tornaram infalível a cartilha bíblica que tinha sido estabelecida por Roma e reestruturaram as relações de hierarquia nos templos, levantando outros pais na igreja. Se Tiatira é a Babilônia, então Sardes pode ser representada pelas filhas rebeldes da Babilônia. Podemos dizer que Sardes tem como seus alicerces um templo de pedras mortas e um livro de letras mortas. Estas que estão em lugar de Jesus e das suas palavras reveladas em espírito. Sardes precisa se convencer que ela é diferente da sua mãe. E por isso que ela sente a necessidade de se denominar viva. Ou seja, o protestantismo é o movimento das denominações, das placas religiosas. Oi irmão, de que igreja você é? Eu sou do Bola de Neve Xux. Eu não pertenço a nenhuma placa denominacional. É suficiente para mim ser um seguidor de Jesus e essa é a minha identidade. Quando termina o culto, as pessoas vão para casa. Mas a placa da igreja tal continua lá no salão vazio. Isso já é suficiente para mostrar que toda placa de igreja contém uma mentira, porque a igreja somos nós, não é um lugar. As obras de Sardes não foram consideradas íntegras. Isso sugere que praticavam ações religiosas para serem reconhecidos pelos homens e não por Deus, o que confirma vaidade e fingimento. Jesus está dizendo para vigiarem, lembrarem, ouvirem, guardarem, mudarem de mentalidade e consolidarem o que está para morrer. E se eu não quiser fazer tudo isso aí? Jesus diz que vai vir como ladrão. Ele deve chegar de surpresa e tomar aquilo que você tem. E o que eu ganho se eu me arrepender? Os vencedores receberão vestes brancas e manterão seus nomes no Livro da Vida. As vestes brancas significam que eles serão purificados pelo sangue de Jesus. Por outro lado, Jesus disse que algumas poucas pessoas eram dignas de andar de branco com Ele, pois não mancharam suas vestes. Isso nos mostra que precisamos nos esforçar para manter nossas vestes brancas, pois não é suficiente ficar recitando o mantra reformista de que somos salvos pela graça. A segunda recompensa é ter seu nome escrito no livro da vida. Jesus está falando sobre a Bíblia e as Escrituras Sagradas? Não, ele está falando a respeito do livro da vida, que é aquele que contém o nome dos que receberão a vida eterna. Se seguimos Jesus, deveríamos dar ênfase para o livro que Jesus anunciou. Mesmo que os vencedores não tenham sido aceitos como membros das instituições religiosas, porque se recusaram a dar importância para os credos e para as confissões de fé. Jesus disse que vai confessar o nome deles diante do Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aos chamados para fora. Poste comentários para complementar o assunto ou trazer novas questões. No próximo vídeo vamos ver como a Era de Sardes resultou na Era de Filadélfia. Falou!